A gente está na ExpoMeet, em Embi, é a maior feira de proteínas animais e vegetais. E o Sebrae veio com um stand trazendo 10 empresários para expor e comercializar seus produtos, acessar mercados e melhorar a competitividade dos seus negócios. A ideia dos expositores aqui no espaço é trazer proteínas alternativas Diferente só do, do mercado tradicional de carnes, né? É uma de proteína. Proteína animal e proteína vegetal. O nosso foco agora são os cogumelos processados. Nós fazemos patê, antepastos, hambúrguer de cogumelos, que leva o nome hambúrguer porque não tem outro nome para dar. Não que a gente queira que ele pareça, carne, porque ele não parece, e é cogumelo mesmo. Tem como reparar que logo atrás de mim tem uma suculenta carne, mas também a gente está trazendo aqui junto no estande do Sebrae o futuro de novas oportunidades é no negócio em proteína, que é a proteína de inseto. Que chega até 58% de proteína, por mais que ele seja hoje no Brasil exclusivo para alimentação animal, é um alimento que no futuro também vai estar tá na mesa dos seres humanos, estará no prato aí do brasileiro. Nós somos uma empresa artesanal, uma empresa pequena, cultivamos nossos nosso até o processamento. E o Sebrae foi de grande importância, principalmente para nós, que somos produtores pequenos, até acesso a uma feira de grande corte. Além disso, a gente tem a nossa parte de palestras que a gente trouxe aí, o time Sebrae. Hoje o empresário que nos visita aqui na Excomit, ele tem a oportunidade de estar participando né, de projetos de segmento, está recebendo uma visita de agente local de inovação na sua empresa. E, além do mais, ele pode ter acesso a um conteúdo exclusivo que é a Açougue do Futuro, material disponibilizado em vitrine Sebrae. E até agora, toda vez que a gente precisa inovar, até mesmo criar, criar produto, sempre que eu preciso, eu procuro o Sebrae.